Oi pessoal, beleza? Tranquilidade? Olha aí André, eu mais uma vez aqui com vocês no canal Matemática Chata trazendo mais uma questão de regra de três composta, beleza? Uma equipe de dez datilógrafos prepara cinco mil páginas datilografadas em vinte dias de trabalho, trabalhando quatro horas por dia. A equipe recebeu a incumbência de datilografar seis mil páginas em quinze dias, mas teve dois de seus datilógrafos Afastados por motivos de saúde. Nessas condições, para poder atender o pedido no prazo determinado, a jornada de trabalho deve ser prorrogada em... Hã? Vamos lá? Então, gente, vamos lá. Trabalhadores aqui são os datilógrafos, certo? Vou colocar como T. Datilógrafos. Trabalhadores são quantos? São 10. Ele diz que são 10. Né? Aí eles têm aí ó. P. Eu vou colocar a página, né? ele diz que são 5 mil trabalhados aí. Certo? Durante 20 dias, né? Durante 20 dias. Horas por dia, né? 4. São 4 horas por dia. Beleza? Aí pronto, ele sofre uma baixa, hein? Sofre uma baixa de 2 dois, dois trabalhadores. Então aqui vai para 8 trabalhadores. E tem agora a missão de datilografar 6 mil páginas durante 15 dias, né? Aí pronto, essa jornada ela aumentará né? em quanto por cento? Ou seja, em quanto tempo, né? Ele pede aqui em quanto tempo vai se levar para se trabalhar 6 mil páginas durante 15 dias, tá? Ou seja, o quanto essa jornada será alterada para mais, beleza? Então vamos lá, fazer o joguinho das setas. Aqui a seta é, voltada para o X, né? No sentido do X e fazer então aí a comparação entre as outras grandezas, tá? Trabalhadores, então 10 datilógrafos eles fizeram é, um serviço... É, durante 4 horas. 8 datilógrafos levariam quanto tempo para fazer o mesmo serviço? Ora, uh, se reduz o número de trabalhadores, eles farão o serviço em mais tempo. Né? Em mais 10 e 0 em 4. 8 farão em mais tempo, não né não? Então será inversamente proporcional, beleza? 5 mil páginas foram feitas em 4 horas. 6 mil páginas serão feitas em... Mais tempo, né, não? Se aumentou o serviço, aumenta também ah, o tempo, né, não? O tempo para se terminar, para se efetuar esse serviço. Então, será diretamente proporcional. Aumentou o serviço, aumentou o tempo para executá-lo. Beleza? Dias. Ah, durante 20 dias, né, para fazer esse serviço, trabalhou-se 4 horas. 15 dias, né, vai se levar mais ou menos tempo? Vai se levar mais tempo né não pessoal são só 15 dias então vai se trabalhar muito mais horas se eu tenho que acelerar o serviço eu quero trabalhar em 15 em até 15 dias então eu vou ter que aumentar a quantidade de horas de serviço horas por dia beleza então aqui será inversamente proporcional ok vamos armar a continha então temos que 4 sobre x é igual então eu tenho aqui ó inversamente proporcional 8 sobre 10, vezes, aqui é diretamente proporcional, 5.000 sobre 6.000. Desculpa aí, pessoal. Temos aqui também, ó, inversamente proporcional, 15 sobre 20. Né? Pronto. Então, vamos lá simplificar essas frações, tá? Então, eu tenho que 4 sobre x será igual, aqui é por 2, vai dar 4 quintos. Vezes, aqui eu divido tudo por 1.000, 5 sextos. E aqui eu divido tudo por 5, vai dar 3 quartos. Beleza? Então... Ora, vamos simplificar né? ainda mais essas frações. Eu tenho 4 aqui e 4 aqui. Ó. Divido aqui dá 1. Então, aqui eu tenho 1 quinto. Aqui, esse 5, divido aqui divido aqui, deu 1. E agora eu tenho 3 sextos. Okay? Então, aqui, 4 sobre x é igual a 3 sextos. Oh, isso vai implicar que 4 sobre x é igual a 1 meio. Né? Divido tudo por 3 dá 1 meio. Eu passo 2 multiplicando 4, vai dar o quê? 8. E o x multiplicando 1. x, 8 é igual a x. Então, são 8 horas. Né, pessoal? É a resposta, né? 8 horas para que 8 trabalhadores né, trabalhem aí 6 mil páginas durante 15 dias. Não é isso? Pois é. É isso aí. Mas a resposta não é essa, tá? Aqui não é 18 não, tá? É 8. É, a resposta não é essa, tá? Ele diz aí ó que... É, nessas condições, para poder atender o pedido no prazo determinado, a jornada de trabalho deve ser prorrogada em... hora. se os 10 faziam serviço em 4 horas por dia, então 8 farão também em mais 4 horas, né? Então são 8 horas por dia, mas a jornada aumentou em 4 horas. Mais 4 horas. Então 4 mais 4... 8, ok? Mas a resposta é essa aqui, tá? O um aumento de 4 horas. Beleza? Tranquilo? A jornada de trabalho aumentou em 4 horas. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido. Qualquer coisa, joga aí nos comentários. Eu vou dar a orientação. Beleza? Tranquilo? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.